é significa ir, andar via, junto com o via, né? essa locução significa ir embora, e não procurar o instante para ir embora. Não andare via é, aqui nós temos o imperativo, ela está dizendo não vá embora, non e via, não vá embora. Quando se dá uma ordem, mas você utiliza o non, a palavra negativa, o verbo fica no infinitivo. Por exemplo aqui, non andare via, né? É não vai embora. Se fosse vai embora, seria vai via, entendeu? Então, quando tem non, se você está dando uma ordem, mas é uma ordem negativa, não, não vá ali, que é perigoso, né? Non andare li, o verbo ele fica no, no infinitivo. Interessante, né?